muito bem senhor uh, espero que aproveite aqui esta dia e se precisar de alguma coisa é só chamar sim ah, desculpe desculpe com licença estava a ver que não se ia embora a fogo bem tomar um banho só mais uma coisinha Ai, desculpe Sabe bater à porta, ser grande palhaço? É que normalmente costumam sempre oferecer uma gorjeta aos empregados. Mas... você vê os meus espetáculos É que eu faço de palhaço ali no circo ao lado. Mas não me lembro de o ter visto lá. Brinca muito de você, seu paneleiro. Ah, você vai-me ver mesmo. É que eu normalmente costumo usar as panelas porque as crianças gostam do barulho. Oh, homem, vá apanhar laranjas. Ah, pois vou. A seguir ao trabalho, vou lá ao pomar do meu primo. Má. Vá, mas é à fava. Olha, nem me tinha lembrado disso, mas que bela ideia. Você não está a perceber? Vá levar na bilha. Então, mas claro que levo uma bilha, então. Queria que ele levasse as coisas todas aonde? Na mão? Ai, que você leva uma! Não, então, agora deu uma ideia das favas, então levo duas bilhas. Levo uma galheta. Sabe o que é que é isso? Uma galheta? Uma galheta? Isso não é aquela coisa para pôr o azeite e o vinagre? Tem que levar uma coisa maior. Ai, que tecla 3! Ai, agora está-me a assustar. Eu sei que sou o empregado número 3 e que sempre que passo lá em baixo o segurança clica na tecla 3, mas como é que você sabe isso? Você é uma besta, é o que é. é, mas é uma ganda besta. Ah, já percebi, você anda a beber uns canecos com o meu tio, não é? Ele chama-me sempre isso. Ainda de outra vez ele foi à casa de banho, a bebi duas garrafas de vinho e quando ele chegou, chamou-me logo isso. Você é um burro! É isso, você é um burro! <risos> Eu sei que nunca fui mais inteligente e nunca tive as melhores notas. E foi por isso que acabei com o meu aqui. Mas também não é preciso me lembrar disso. Oh, também não fica assim. Eu, eu também não queria, não queria ofendê-lo. Vá, uh, pega lá, pegue lá. Obrigado. Pronto, vá, vá lá descansado, vá. Você então, é um bom senhor. Aproveita este dia. É... Uh, uh. Oh, mais um. Ainda por cima uma nota de 20€. Euros. Quem é que é o burro agora, huh? Bem, vamos ao próximo.